beleza pessoal, vamos, eu quero mostrar algo pra vocês aqui isso aqui, o pessoal antigamente usava muito isso aqui para encher travesseiro né, todo mundo conhece isso aqui é... a famosa tá boa né eles, eles usavam muito isso aqui pra encher travesseiro antigamente olha pra você ver, né é algo que hoje não tem muito por aqui, né tem algumas pessoas antigas que Usa muito isso. Né, Gery? A Jenny tá aqui. Ó, junto comigo aqui. Ah, tchau, Gery. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos, vamos mostrar os animais aqui na roça. Vambora. Olha isso, pessoal. Olha para você ver que coisa mais linda, olha. Olha para você ver. Que coisa linda a natureza, olha. Olha para você ver que coisa mais linda. Branquinha a flor, olha tem muitas muitas quantidades coisa mais, e, e, e você vê que é o tamanho da palma da minha mão maior ainda para você ver que coisa mais linda é a natureza as bananas tá aí né vamos lá que eu quero estar tá mostrando para vocês aí neste momento aqui aí, né? o céu aberto com sol mas se você olhar para mim eu tô de blusa Estou de blusa o sol, o sol tá quente, mas O sol tá quente, mas tá frio Vamos lá Aqui tem mais algumas flores Olha você ver aqui Bonita, né? Umas mais bonitas que as outras né? Vamos Vamos lá, então Vou mostrar para vocês aí Vou mostrar para vocês aí A um pouco dos animais aqui. Vamos lá. Bom, aqui é o pé de jabuticaba. Aqueles dois ali é o pé de jabuticaba. Mais bananeira. Um pé de goiaba lá embaixo. Vamos lá embaixo está mostrando para vocês. Tem um pouquinho lá embaixo. Lá. É, Vamos lá. E vão estar mostrando para vocês. Olha que coisa mais linda. Lindo demais, né? Deixa eu abrir aqui. Você tá vendo aqui, ó? O galinheiro. Aqui são as galinhas, né? Elas né? fica separado aqui das grandes. Aí você vê que coisa mais linda, E só as pequenininhas. Deixa eu ver. Ó, as bravas aqui. Lembra ver se hoje tem bravas aqui. Porque eles podem é, as galinhas aqui. Deixa eu ver aqui. A, a galinha que vocês vê no rádio. Ó, com a galinha brava que fica gritando lá. Ó, é essa aí. Ó. E eu, eu não vou arriscar dessa vez. Não. Porque da última vez eu não vi bicado na mão. né? Olha, olha. Olha, olha. Ó, ó. ó. Ó, oh, bonzinho aí, fica bonzinho aí, tá bom? Catapiui, catapioi, catapioi. Ó o catapiui É, e aí é bom demais, né? Você pode ver que ela tá... Você vai deixar, você vai deixar quietinho fique quietinho Vai, vai, vai, vai oi, oi, oi. Vamos mexer não, é que ela tá... Ela tá muito brava, viu? É, vamos ver aqui Aqui tem alguns ovos aqui, que tirou do ninho né? aqui tem mais, tem mais aqui, ó, né? né? Uns pintinhos tirou ali, que coisa maravilhosa, né? Olha pra você ver que coisa mais linda, né? Essa aqui, ela separou ela, que ela tava entrando no choco. Aí não deixou uma galinha chocar, separou ela, né? Isso! É bom, né? Bom demais um, um ombro aqui no ninho vamos lá opa tem mais pintinho aqui, tem mais aqui né deixa eu ver mais aqui aqui tem mais aqui ó. ai tá. vamos lá que eu vou mostrar mostrar pra vocês agora os porcos vamos lá bom pessoal agora eu vou estar tá mostrando vocês os porcos agora dá uma olhada aqui Os dois capados aí. cá ó, ó, ó. E eles vendo é aqui esse porco branco. Ah, é, vocês veem. Né? Você tá namorando, hein? <risos> né? Né. Aqui as galinhas grandes, maravilha, né? Maravilha, a gente vê que planta mais linda, né? A gente ainda tá lá no gangorra lá. Vamos lá, vamos, vamos mostrar mais coisas aqui. Vamos mostrar que tem bastante coisa para mostrar a vocês aqui. Vamos lá. A gente aumenta aqui, né? Para você ver. Um pé de goiaba lindo. Maravilhoso. Isso aqui é pé de pêssego. E tem pêssego, viu, pessoal? Ó, você gosta de pêssego aí, ó. Olha para você ver como é que o negócio aqui é bom, viu? Graças a Deus. Olha a fartura, ó. Olha para você ver o tamanho de pêssego. Esse pesco, você quer que esse pesco grande? Não tem muito pesco aqui, viu? Bastante pesco aqui, ó. Olha pra você ver aí. Que coisa mais linda, ó. Né? Muito bom. E carregado, ó. Né? Ali é aquela barreira lá de chuchu. Né? Vocês veem aí. Né? Tem umas, umas alfaces, almeirão. Isso aqui quem não conhece, isso aqui é amendoim, né? Amendoim, para quem gosta de amendoim, muito bom. Os pezinhos de ló ali. Agora começou a chover para de cá, né? Tinha umas épocas aí. Mas começou a chover, a coisa que o pessoal começa a plantar agora, a produzir. Vamos lá no pé de banana, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá a bica. Vou mostrar pra vocês a bica d'água. Gente, com gostoso demais, viu? muito bom docinho rapaz aquela árvore ali é o pé de jambo tem muitas frutas aqui você quer a seriguela mexerica laranja ameixa maçã é muito tem muita coisa aqui muita coisa plantada aqui vou mostrar para vocês aqui a famosa banana nanica aqui tem os pés de capim aqui meu vô gosta de criar umas vacas as vacas você viu lá atrás né? E o jumento também gosta, né? Acho que o jumento também come. <risos> Aqui é rico em água, olha. Maravilha, olha. ó Essa água, ela nasce lá lá no meio do mato. Ela nasce lá encanou ela e, e trouxe ela pra pra cá e ela também ela tem um corpo lá que ela sai pra ali não sei se daqui dá para ver olha para você ver aí né de vez em quando à noite aí negócio pegamos não uns, uns peixinhos né que tem um um poço de peixe pega bastante olha para você ver que maravilha né Baixe nosso aplicativo Rádio Viva Vida MG. Entra lá na Google Play, na Play Store e digita lá Rádio Viva Vida MG. Baixe nosso aplicativo. Você que gosta de boa, boa música sertaneja evangélica, você também pode baixar nosso aplicativo. Baixe lá na Rede Saudade do Sertão. Rede Saudade do Sertão. Baixe o aplicativo lá. A Rádio Viva Vida é interligada com a rede de saudade do sertão abraço meu irmão boina. deus te abençoe viu é, vamos lá quero mostrar para você agora né a, a famosa bananeira nanica olha para você ver que maravilha né essa o oh paulo ferrari são Sebastião do Paraíso aquele abraço paulo Ferrari. essa aqui tá bom pro senhor ela é pequena ela é pequena e o cacho ela dá o tamanho da é o tamanho do cacho, o tamanho do pé, né? Um cacho dela fica o tamanho do pé, É a banana nanica. Se vocês ó, não sei se vai ter como vocês me olhar aqui, ó. Não sei se tem como vocês se me ver, mas eu tô na, ela é do meu tamanho, ela é do meu tamanho e aqui, ó. né? Dá para, dá para me pegar ela, né? Ela, ela é nanica, ela é pequena. Que maravilha, ô oh, Jesus, bom demais, né? Tá o pessoal em cima da pedra lá? <risos>